Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Raquel, eu sou apresentadora do programa Giro da Gastronomia e eu estou aqui no Círculo Italiano, no Edifício Itália, no coração de São Paulo e hoje comemorando o coquetel de estreia do meu programa na TV Guarulhos. Uhum. Bom, a Oldville está conosco aí desde o começo praticamente, que minha primeira máquina filmadora, quando a gente não sabia nada, eu comprei lá uma, uma Sony. Mais uma vez para a Oldville, Abdala, do fundo do coração, um grande abraço para você e obrigado para essa parceria nossa. Eu só tenho que agradecer você. Equipamentos de ponta, eu recomendo para todos meus amigos a Oldville. Estou aqui para te desejar toda a felicidade do mundo, toda a sorte de bênçãos da sua vida, que é mais uma das fases de sucesso, que eu tenho certeza que haverão outras. Fala galera, aqui é o Márcio. Aqui é o Gustavo, queremos parabenizar a Raquel, que Deus continue traçando o seu caminho, viu? Muitos Essa pessoa que a gente ama demais, né parceiro? Muito, muito, muito. Então, um beijo Raquel, que Deus continue te abençoando sempre, viu? Parabéns, pejo. Bem, queria mandar um super abraço para Raquel Ozier, que é a nossa chefe do Júlio da Gastronomia e dar as boas-vindas para ela aqui na TV Guarulhos. Eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso na nossa família. A TV Guarulhos é uma família que recebe você, Raquel, de braços abertos. Não é isso, Nath? É verdade. Raquel, nós amamos você. Você é muito bem-vinda. Sinta-se em casa porque a casa é sua. É Agradeço imensamente a um dos meus patrocinadores, que é a Worldview, tá aqui, olha que legal, olha aqui, um beijo no coração de vocês, muito obrigada Worldview, obrigado Abdala, que Deus abençoe vocês ricamente.